Guerreiros e guerreiras, soldado aqui novamente trazendo para vocês mais um vídeo roletando, né? E dessa vez é na caixa Sobrevivência Zumbi que chegou nessa atualização do mês de maio de 2020. nessa né? se você tá assistindo o futuro, seja bem-vindo ao passado, se você está assistindo o passado, seja bem-vindo ao futuro. É, não tem como, né? Mas é isso. Então chegou nessa atualização, né, que tá trazendo as armas zumbi, né? Que tem a A12. Tem a M200 e alguma coisa, trovão. E a P 90 e a SR, é, fusão escaldante. Então, é dessas quatro armas, eu já tenho três. Só falta a bendita da A12. E é hoje que eu vou pegar essa danada. Então, vem que vem. Vem neném. Vem A12 que o boneco não tem. Né? Porque eu preciso dessa arma para completar a minha, a, minha, a minha coleção. Minha fusão. Eu falo, é fusão. Nossa, tem a camisa aqui, eu nem vi a do soldado, ó. Tá cheirosinha, tá cheirosinha. Se vocês falarem que eu só tenho a camisa, olha a outra camisa aqui, ó, seus bonecos. Tá maluco, pô. Falando que soldado é cascão, tá maluco, perdendo a noção do perigo. Então, é. Eita! Eu não gostei. Eu não tô gostando. Eu não tô gostando! Eu não tô gostando, vamos lá! Só que esse beto. Só que esse beto. Então! atrás da 12 aqui eu não tenho ainda e eu vou conseguir eu vou conseguir eu vou conseguir não é possível, não é possível. né é, essas armas também pode ser usada podem ser usadas né? na, na ranked do modo zumbi né que a, a, a foi a grande o grande chama dessa atualização foi essa nova ranqueada no modo zumbi né, que a gente também vai jogar para fazer um eu acho eu creio que eu devo fazer algum vídeo também lá é, em breve e usando as armas do modo zumbi vocês sabem que eu comecei aqui grande maioria sabe mas grande maioria não eu comecei jogando zumbi né comecei aqui no modo zumbi do crossfire e é um dos modos que eu gosto curto bastante gosto bastante quando eu um, um um mapa algum modo zumbi eu sempre curto muito e a gente não pode deixar que a raiz se acabe, né? Então, vamos ver se a gente consegue jogar aí na, na live aí esse novo modo zumbi das rankings, né? Vamos ver como é que tá, tentar vir lá, aprender e depois ensinar vocês da menor maneira possível pra vocês pontuar e todo mundo virar mestre lendo aí pegar top mil, top 6 nessas ranqueadas do zumbi fechou, seus chupa bifes? Vamos lá! Não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de compartilhar, e se você é novo, seja bem-vindo, seja bem-vindo aí ao canal do boneco, tá gente? Por enquanto, a gente aí, é, o, é somos um dos poucos que ainda gravam, né, Crossfire aqui no canal, então se você é Crossfireiano, se você curte conteúdo de Crossfire, chega junto, comenta, compartilha, né, e não deixe o Crossfire acabar, não deixe o Crossfire morrer o Crossfire tá, tá baleado, o Crossfire tá baleado, e a gente, né, tem aí a missão de tentar levantar o game, tentar erguer, mas tá difícil, tá complicado, tá fácil não, tá fácil o game também, às vezes, não ajuda muito, né, a administração, às vezes, também não ajuda muito, os donos do Crossfire, às vezes, não ajudam muito, então, fica difícil, mas, estamos aí, né, e quando tiver on, o boneco vai estar tá aqui tentando fazer a dele, né? Tentando fazer conteúdo para vocês. Tá bom? Vamos lá! Vem que vem! Vem neném! Vem a A12 que o boneco não tem! Que já tô ficando com medo já dessa. dessa A12. Tá maluco, mano? Ô, oh, arma da bexiga que não vem, nem A pau, meu! Mas já roletei muito nessas. Nas outras vezes que vieram também as caixas especiais zumbi. Eu roletei. Roletei muito nessa caixa e não ganhei, cara. Já ganhei. Tenho todas Ó, tem uma Trovão Tenho a SR, né? Fusão Escaldante. Tenho a P90 lá. Mano, mas não tenho a 12, cara. Não tenho. Eu, eu queria fechar o kit aí, coleção zumbi. Só falta essa, essa bendita 12. Mas ela, ela tá sem assim resistido. Ela ela ah, tá, se existe dá pra ser aquele Pokémon que não quer ficar na Pokébola, sabe? Ah, essa é minha não quer ficar na minha PEG. Mas eu vou pegar ela. Eu vou ganhar essa Marvada. Vou, claro que eu vou. Vou ganhar essa danada. Vamos lá, tá roletando no Agulhas, agora eu vou pro Guerra na Selva. Vem que vem. Vem, neném meu que eu tô boneco também, cadê? Eita, eita, eita, eita, eita, eita. Vamos, fio, aqui, ó, tá vendo? Ele não quer ficar nem na esfera. A esfera do dragão, ó, quem tá aqui? Cometeixo Soberano, muito sortudos Faço para mim, fio, aí, ET, ET Silva, T-E, né? O T-E, falei, ET, o e ET. bom, os fome. Então, vamos lá. Vamos lá, é agora, ó. Hum, mentira. É agora. Mentira de novo, soldado mentiroso. Ó, oh, vem que vem vem neném. Vem que eu tô boneco também. Lembrando para vocês: se você quer roletar, quer comprar aquele cash, né? Para qualquer jogo, para qualquer plataforma, quer colocar diamante, quer colocar ZP, quer colocar L coin cara, para qualquer jogo, até o gift card da Google Play, se você quer também carregar tem nosso amigo aí parceiro Zé louco zp né é cai na hora você demora a complicação e o link tá aqui na descrição tá bom nosso parceiro aí o Zé então, se você quiser colocar o cash só chegar lá junto fazer vim colocar o cash aí quero comprar o cash quero comprar o zp quero comprar o diamante quero comprar tudo aí Zé você vende ele vendo então vim pelos soldados e pelo boneco você pode dar aquela mano força que além de você tá comprando lá o cash o seu cash você participa de sorteios lá, todo, todo, todo fim de semana, todo mês ele faz sorteios pros clientes dele. Então, chega junto, além de você levar o seu cashzinho ali rápido, confiável, você ainda pode participar e ganhar um cash extra, pessoal? Então, só chegar junto aí, chama o Zé no zap, que ele pode atender você da melhor maneira possível. Não esquece de falar que veio pelo boneco, veio pelo boneco, tá bom? Vamos lá, vamos lá, eita... Eita, eita, eita. Tô ficando com medo. O doce do veio. Tô ficando um boneco. Tô ficando bolado. Eita, tá fogo, hein? Tá fogo. Tá fogo. Tô ficando com medo. Ih, acabou. É boneco de É, pelo jeito. Eu. Eu vou ganhar! Ganhei! Vou... <risos> pelo jeito eu vou ganhar! Realmente, realmente, já tava ficando boneco! Já tava ficando triste, mas eu ganhei! Chupa, Blind! Chupa, padio, Chupa poá! Vocês infames, O Padinho que você visou, que eu nunca ganho! Chupa tudo, mundo! Chupa mundo! Ganhei a infame, Só faltava ela! Só faltava ela, parceiro! Agora tenho todas! Tenho todas! Urubu! Toma! Chupa essa manga! Chupa essa, essa manga aí! Esse caro manga aí, meu parceiro! Toma! Agora vai! Agora vem! Vem, Dedei! Vem que o teu boneco então colocar tudo automático agora. O Urubu, ganhou, ganhou, não ganhou, já tem tudo. Já tem tudo. Fechei, zerei. Fechei o pacote. Completei, a, completei o álbum! Ganhei a premiada, meu parceiro. Urubu, Urubu. Ah! Toma, infame. Tô ficando Tô ficando com medo. É boneco de gelo. Agora pode vir, agora pode vir tudo, pode vir o que vocês quiserem agora, já ganhei tudo, já ganhei tudo. Pode vir, agora tranquilo, vem tranquilo. O que, que foi? O que foi? Mais uma? Vamos lá, ó, já ganhei a, a 12, a trovão, e esse cara, eu vou ganhar a P90 agora, só de raiva. Urubu, vai tudo aí, pode roletar tudo na automática aí. Vou roletar, urubu, urubu, urubu. O boneco, só faltava ela. O que vem agora é lucro. Oh. O que vem agora é repetida. Né? <risos> o que vem agora é neném. É bon... Nossa, tô babando tudo aqui. Isso é louco. Tá maluco. Tá maluco. Tá boneco? Tá maluco. Tá bonéco. Tá maluco. Tá boneco? Lembrando que. É, eu estou roletando, roleta ou, ou no Agulhas ou Guerra na Selva. Nesse momento eu estou no Guerra na Selva. Tá bom? Estou no Guerra na Selva roletando. Porque nós é selva, parceiro. Nós é selva. Nós é selva! Vamos lá. Vem, neném. Vem que eu tô boneco também. Tô ficando com medo. Boneco de gelo. Vamos lá! Uhul, Urubu, ganhei! Ganhei, pai, Ganhei, pai, Oh! Oh! Oh! Oh! Nossa, agora que você, agora você já tem todas as armas, parece que você está roletando eternidade, né? Demora pra cacete agora quando você está querendo ganhar arma. Isso aqui acaba rápido que você nem vê. Agora que você já tem todas, parece que é uma eternidade. Parece um, 80, será que eu vou ganhar a P90 ainda para fechar a caixa de novo, vou fechar a caixa duas vezes? Será. Será. Será. Será. Será. Será. Será. Será. Vamos lá. Que vem Baby baby. Olha, do lado, vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo, hoje você se deu bem, realmente, realmente, hoje, depois de, depois de milhares de anos, tá mensagem demais, deixa eu mandar o um salve aqui para todo mundo, salve, no play, salve, ilusão, você é monstro, que é isso, é nóis, sabe salve ovo podre, ó o nome, conseguiu finalmente, ah ah, velho, o cara não tá... Ué, você manda mensagem no. Neste... Tá bugando o MN, é nóis, Jonas! Vamos parar! Uhul! Uhu. Boa, agora o que queria! Ah, velho, aqui tá, tá bloqueado. É. Para, Se que o MN vai se ferrar, mano. Que isso? Que... Ah! Tudo bem? Mandou mensagem, A! É... Bitou, hein? Ah! Ah, ah, ah, ah, é tudo lá, parceiro. Ah, ah, ah. falou o lá, parceiro. ovo Gostei de ovo Ovo é fogo. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado por ter assistido. Fiquem todos com Deus. Se cuidem, se previnam. Como é que tá a família de vocês? Coloquem aqui nos comentários. Você é o leitor dessa caixa? Você se preparou pra jogar o modo zumbi? Pra jogar a no modo zumbi? Se é leitor, ganhou, achou fácil, tá difícil, não fez nada? Deixa aqui nos comentários também. Valeu, muito obrigado por ter assistido. Fiquem todos com Deus, grande abraço. E lembre-se, porque ser gamer é uma guerra. Fui, boneco. Tamo junto, abraço.